Olá, eu sou Samuel BR1Z e este é o meu canal. Se você fosse uma pessoa querendo comprar uma empresa e meu canal fosse uma empresa à venda, você passaria direto, que não vale nada. A mesma coisa, os meus vídeos. O conteúdo não vale 10 centavos, mas é feito com muito amor e carinho. E se você por acaso gostar dos meus vídeos, acima de você tem problemas. Eu tenho probleminha. É isso aí, esse é o meu canal e esse é o trailer dele. Obrigado por perder seu tempo até agora. <risos> e até o próximo vídeo. Tchau.